Bom dia! Bom dia, chefe. Como é que tá o senhor? Eu estou bem, o senhor está forte? Eu estou bem, o senhor está forte mesmo? Mais ou menos isso. Como é o seu nome? Meu nome é Antônio Valentim de Suda, mas sou conhecido por Duda, aqui na beira do, do Garapé. Ah tá, você veio do Nordeste para cá? Eu vim do Ceará, daí vim para São Félio, de São Félio fui pra Velho de Jacundá Véia estou agora aqui. Certo, lá do Jacundá Velho, você sobrevivia de quê? Lá a gente sobrevivia de garimbo, diamante, era do peixe, da castanha, castanha do Pará. Isso. E hoje existe castanha do Pará ainda na região? Não existe mais não. Por quê? os madeireiros carregaram tudo é a lagoa aqui na, na beira do lago. Então a região que tinha mais castanha? Essa, ca, essa região aqui tinha muita castanha, era da onde o pessoal do Jacundavé e sobrevivia puxando castanha e levando para Jacundavé para vender. Isto, aí hoje não existe mais? Hoje não existe mais porque a água matou tudo. Você sobreviveu do peixe lá também? Do peixe e do garimpo. E da e da hoje? Terra. e hoje você continuou sobrevivendo aqui na beira da barragem? Aqui vivendo, criando um, um porco, uma galinha, um gado. Isto. E aí é do que a gente vai vivendo. E aí, você é só, ainda usa o alimento peixe aqui? O peixe aqui está muito pouco, e aí ainda com essa quebra de, de pedra aí da, da, da, do, da Lorenção, aí eu acho que vai acabar tudo. Tá certo. Então, é, é, é a preocupação de, dos pescadores, dos ribeirinho que todos utilizam o peixe aqui, né? Pois é, e aí com isso vai ficar diminuir mais o peixe, e aí eu não sei de que, é que vai viver mais, porque castanha não tem, o peixe acaba, o garimpo também não tem. A água inundou tudo a onde devia trabalhar, trabalhar, né? É, a parte melhor a água tomou, que era onde a gente plantava o milho, o feijão. E aí a água tomou, agora a gente só, só pode plantar só um, um, uma mandioca e um capim, só. E o senhor vive aqui há quanto tempo, depois da barragem? <coughs> depois da barragem eu vivo daqui a... uma faixa de uns 30 anos. Você vive aqui com a família? a família, aqui, criando e andando aí nessas estradas ruins, sem estrada. Então tá bom, seu Duda. Muito obrigado, viu? nada. Bom trabalho pra você.